Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Meu Amigo Eurípides Barsanuvo, uma obra do Grupo Marcos. Este é o último vídeo de uma série de quatro, encerrando a leitura deste livro. A partir da próxima segunda-feira, iniciaremos a leitura da série Se a Mediunidade Falasse, óbvia-mediúnica também de autoria do Grupo Marcos, e que no presente momento já está no seu décimo primeiro livro, sendo que todos os livros são livros curtos, com linguagem igualmente simples, voltados para o público jovem, mas igualmente adequados e interessantes para nós adultos. Sem mais, vamos então à leitura dos últimos capítulos de Meu Amigo Eurípides Barsanufo. Capítulo 20. Conversas com Dona Meca e Dona Amália Participo do grupo espírita e da manipulação dos remédios. Além de ser interessante, é muito bom conversar com Dona Meca e com Dona Amália, sempre que as atividades permitem. Às vezes, Dona Meca fala da infância do Eurípides, diz que tinha medo que ele não vingasse, pois, segundo ela, ele era magrinho, magrinho. Ela conta também como ele cuidava dela em suas crises e nunca saía de perto, até que ela melhorasse. Enquanto ela fala, perceba um brilho de carinho nos olhos. Eurípides ajudou a educar todos os irmãos. Para ele, tinha que se cortar o mal pela raiz ao lidar com as imperfeições, sem desculpismo ou acomodação. Entendi os limites de todos, mas queria o máximo de cada um. Dona Meca fala sempre com muita franqueza. Não tem essa de voz melosa e gestos artificiais, nada de falsa aparência de elevação. Sua energia e disposição de fazer tudo certo contagiam. Quando se aborrece, é palavrão na certa. Aliás, nem ela nem Eurípides são de minhas palavras e de falsa santidade. Muito falso beato se assusta com a conduta dos dois. É engraçado ver essas situações. Com eles... Falsidade não tem espaço. Na farmácia, minha companhia preferida é Dona Malha. Ela se tornou o auxiliar mais constante de Eurípedes e sempre nos conta histórias fascinantes. O professor não se incomoda, não tem essa de falsa modéstia. Quer que todos os seus alunos aprendam a fazer o que ele faz em relação à mediunidade e à conduta moral. Certo dia, ela nos contou a seguinte história. Sabia que já tentaram matá-lo duas vezes? Na primeira vez, isso aconteceu porque o portão da casa do professor fica aberto à noite, para que as pessoas possam entrar e ir direto ao quarto dele, sempre que precisem. Um dia, veio um homem, entrou e bateu em sua porta. Ele se levantou e foi abrir. Quando ele colocou a mão na maçaneta, apareceu Bezerra e disse... — Não abra, Eurípides. Este homem veio te matar. Vá deitar-se que nós cuidaremos disso. Ele se deitou e o homem, por algum motivo, foi embora. — E a segunda vez, como foi? — pergunto. — Ele recebeu um pedido de ajuda de madrugada. Era um parto. Mandou a pessoa ir com o um remédio. Arrumou-se e saiu. Ao cruzar a praça, viu dois homens na esquina. Bezerra apareceu e disse, Eurípides, são dois pistoleiros que esperam para matá-lo. Não tema. Eurípides continuou na direção dos homens, aproximou-se deles e disse, Boa noite, em nome de Deus. Eles responderam e nada fizeram. Eurípides passou. Que impressionante! Mas o professor não dorme mais? Como é o horário dele? Pergunto muito curioso. Dona Amália sorri e diz. É assim. Das quatro às sete horas, ele recebe o um receituário mediúnico para atender aos pedidos de outras cidades do Brasil. Das oito às dez horas, ele trabalha aqui, na manipulação e no correio. Das dez e meia às quinze horas, ele fica no colégio. Das quinze e meia às sete horas, ele recebe o um receituário e faz a manipulação para os pedidos de sacramento. Das 19 às 21 horas, ele tem as tarefas do grupo espírita. E depois faz a contabilidade da loja de seu pai, seu Mojico. É inacreditável. Ele dorme só umas quatro horas por noite? Na verdade, é bem menos. Como? Ele ampara todos que vão lhe pedir ajuda durante a noite. Muitas vezes, quando a pessoa chega de madrugada para pedir um remédio, ele já recebeu a receita, manipulou e colocou o medicamento no frasco. Muitas pessoas se assustam quando batem na porta e Eurípides abre com o medicamento na mão, dizendo, — Vá depressa, meu amigo. Doença não espera. — Como ele aguenta, dona Amália? — Não sei, meu filho. Um dia falei com ele — eu perguntei se não seria melhor deixar o portão trancado para descansar pelo menos quatro horas por noite. Ele me olhou com seriedade e disse, Dona Amália, a doença não espera por nosso comodismo. Não toquei mais no assunto. Ele ama os sofredores e quer que você, seus discípulos, aprendam a sagrada lição de servir sem exigências. Como você sabe, ele só acredita em ensino prático e com exemplificação. Tenho visto muito espírito desencarnado que não aguenta o ritmo dele. Rimos e fomos trabalhar. Estamos trabalhando na farmácia. Eurípides se levanta com um frasco na mão e abre a porta. Estava ali o seu Mauro, prestes a bater. O professor olha para ele, entrega o frasco e diz, Senhor Mauro, desta vez entregue o remédio para sua esposa, senão eu não garanto o que pode acontecer. Com isso, o homem sai dali mais branco que alma. Dona Mália pergunta a Eurípides o que tinha acontecido, e ele nos conta. Na semana passada, o Sr. Mauro veio aqui pedir um remédio para a esposa, que estava muito doente, mas parou no bar, embebedou-se e voltou para casa. No caminho, pegou água barrenta do rio, entregou para a esposa e disse que era o nosso remédio. Ajudamos mesmo assim, mas que ele não repita a façanha. Rimos gostosamente. Depois confirmei a história, que ficou conhecida por toda a cidade. Só não sei se a mulher dele soube. Mais duas histórias, querido amigo, que vale a pena contar. Em 1917, Eurípides sofre uma terrível perseguição. É processado por exercício ilegal da medicina. Todos ficam muito abalados, com exceção dele e de Dona Meca. Ela diz que, se a providência divina tiver reservado a cadeia para seu filho, que se cumpram os desígnios de Deus. A situação é dramática. Um processo é feito por pessoas poderosas que não se conformam com o exemplo de amor e abnegação de Eurípides, que ajuda a todos sem nada em troca. Para ele, saúde e educação não deveriam ser apenas fontes de lucro, mas sim meios de evolução dos que a fornecem e a recebem. Não era contra a remuneração dos que trabalham nessas áreas, mas essa deveria ser justa e ninguém deveria ser excluído por não ter dinheiro. Isso incomodava muitos. Houve enorme movimentação. Alunos corajosos escrevem artigos nos jornais, advogados defendem-no. Não deixou de ser uma expressão do poder da luz, mostrando o poder de ação dos que têm amor à verdade e coragem de agir. É preciso dizer que, mesmo nos dias mais sofridos, Eurípides nunca interrompeu suas atividades. Nesses dias armáticos, observamos uma cena inesquecível descrita por Eurípides. Durante o receituário, ele começa a chorar e diz: Como sou pequenino, como sou indigno! Não mereço tanto carinho dos espíritos, como são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. Ele descreve uma cena de extrema beleza espiritual. Eu vi Ismael no ponto mais alto do colégio Allan Kardec. O valoroso soldado do Cristo desembainhou uma espada de luz e disse, Nada temas, Eurípides, daqui serei o sustentáculo. Depois foi Bezerra de Menezes que a reafirmou sua posição junto de nossas humildes tarefas socorristas, afirmando — Daqui serei eu. Eurípides prossegue chorando. Desde o colégio até o prédio da cadeia pública, passando à nossa frente, vejo letreiros luminosos que formam um conjunto luminoso de indescritível beleza. As letras com um metro quadrado são expressões carinhosas que dizem — Viva, Eurípedes! Viva, Eurípedes! Não preciso dizer que eu chorei ao ouvir isso. Nosso professor merece, sim, esse apoio. No dia seguinte, Eurípedes viveria outra experiência, ainda mais marcante. Essa, quem nos contou foi Dona Amália. Segundo ela, no início da manhã, Eurípedes chega à secretaria da farmácia cambaleante e trêmulo. Dona Amália se assusta ao vê-lo neste estado e pergunta — O que aconteceu? — Dona Amália, a senhora pode imaginar que espírito se apresentou a mim no jardim dos jasmins, sob o céu estrelado? — Fala Eurípides emocionado. Ela fala vários nomes, dentre eles João Batista e Maria de Nazaré. — O próprio Mestre Jesus — diz Eurípides — Dona Amália, abala-se. Ela conhece Eurípides. Ele não mente. Eurípides prossegue. Que beleza indescritível! Debaixo dos jasmins, uma cascata de luz inundava tudo. O mestre pousou os olhos em mim e disse: Meu filho, nada temas. Estamos com Deus. A vitória é nossa. Naquele momento, os olhos do mestre fitaram o infinito e projetaram dois poderosos focos de luz que atingiram alturas incomensuráveis. Eurípides silencia, emocionado. Ao terminar essa história, Dona Amália olha para mim e eu choro intensamente. Pouco tempo depois, estávamos trabalhando normalmente, comenta ela. Para descontrair... Ela faz um comentário bem-humorado, dizendo Observe que nem o demônio da maldade humana nem Jesus fazem Eurípides perder um minuto de trabalho. Rimos emocionados e voltamos às nossas tarefas. Capítulo 21 – O Aviso Alguns avisos nos prepararam para uma dolorosa experiência. Dois são marcantes. O primeiro foi um desdobramento ocorrido sob orientação direta de Vicente de Paulo, registrado por Dona Amália no momento em que acontecia, em 25 de abril de 1918. Pouco depois de iniciar o receituário, Eurípides chama Dona Amália e lhe diz Dona Amália, prepare-se para notar o que vou descrever. São Vicente de Paulo está ao meu lado e convida-me para um passeio muito longo na companhia dele. Trata-se de uma excursão espiritual. São Vicente toma as minhas mãos e diz, Vamos, meu filho, diga a dona Amália que não se preocupe e tome nota de tudo. Caminhamos por uma estrada clara, cheia de luminosidades intensas. As campinas floridas sucedem-se neste caminho de luz. Andamos ainda estrada fora. O vento leve perpassa pelos prados, Estabelece-se um do lado belíssimo, envolto em melodias de sons. Continuamos. A paisagem é a mesma. Avistamos uma árvore muito frondosa ao longe e caminhamos em sua direção. Estamos nos aproximando. Chegamos. Dona Amália, esta árvore é tão maravilhosamente bela que não encontro comparação para que a senhora possa ter uma ideia de seu esplendor. Na terra, nada existe que se assemelhe às fulguranças dela. Todavia, tentarei um recurso comparativo. Imagine, a senhora, que este vegetal seja todo constituído de ouro lavrado, batido pelos raios solares e terá uma ideia remota da realidade. Em cada folha há uma palavra escrita. Deus, Jesus, amor, justiça, tolerância, paz, esperança, luz, renúncia, devotamento, beneficência, trabalho, compreensão. Dona Amália, não é preciso que eu leia mais. A senhora compreendeu muito bem a significação desta árvore magnificente. Como a interpretaria a senhora? A árvore simboliza, a meu ver, o cristianismo puro, porque consubstancia todos os princípios salvadores exarados por Jesus. Sua interpretação está boa, mas conversaremos a este respeito quando fizermos um estudo mais detalhado do assunto. São Vicente convida-me a prosseguir a viagem. Saímos. A estrada é a mesma. Andamos sempre sem parar. Há é visto uma escada ao longe, vai da terra ao infinito. Digo infinito, dona Amália, porque não enxergo o seu fim. Chegamos à base da escada. Começamos a subir. Estamos subindo. Subindo muito levemente, como se eu tivesse asas nos pés. Atingimos o topo da escada. São Vicente afirma quando colocamos o pé direito no último degrau. Meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Dona Amália, continua Eurípides, a estrutura deste mundo é desconhecida para mim. Não lhe conheço os elementos físicos, mas, para que a senhora tenha uma ideia do embasamento cósmico deste plano, imagine-o constituído de mármore ou de jaspe, porém de um mármore com brilhos fascinantes. A superfície expande-se em luminosidades próprias, verdadeiramente estonteantes. Não consigo traduzir, senão vagamente, para que a senhora tenha uma pálida visão da realidade. Afirma São Vicente, Meu filho, este plano é uma mansão de paz e bem-aventurança. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar a sua tarefa de amor na terra. É aqui a sua morada, meu filho. E agora, Dona Amália, vejo chegar um número incalculável de cartas e telegramas. A senhora talvez tenha que tomar um secretário para auxiliá-la na tarefa de agradecimento. Havia decorrido meia hora desde o início do desdobramento de Eurípides. Ele desperta, sorrindo. Retomam os serviços de rotina. O segundo aviso ocorre no dia 22 de outubro de 1918. Neste dia, Eurípides atende ao receituário junto conosco, seus auxiliares, e comenta em meio ao trabalho. Vai desencarnar uma pessoa em sacramento que terá um sepultamento concorridíssimo, muitas flores e um número incalculável de coroas. Todas as pessoas participantes do cortejo levam flores. E como choram. Lágrimas. Muitas lágrimas. Um aluno diz. Com certeza se trata de uma pessoa rica. Dona Amália afirma. Não serei eu. Disso, estou certa. Por que a senhora fala isso? Pergunta Eurípides. Porque não sou rica, tão pouco estimada para receber tantas homenagens. O homem que vai desencarnar é pobre. O caixão é pobre, mas o morto é muito querido. É um choque, um silêncio de tristeza. Todos entendem. O serviço prossegue. No mesmo dia, Eurípides tem febre, mas continua trabalhando. No dia 24, por causa do pedido insistente de Dona Mali e Dona Meca, Eurípides fica acamado, mas continua atendendo ao receituário. No dia 31, ele anuncia, — Desencarnarei amanhã, às seis horas. No dia seguinte, Dona Meca, que também está acamada com a gripe espanhola, entra no quarto de Eurípides. Médiuns curadores rodeiam o enfermo. Ela se aproxima do filho. Já passam das cinco horas da manhã. Ela alisa seu rosto e os seus cabelos. Todos fazem silêncio. Meu filho está morto, afirma Dona Meca. É dia 1 de novembro de 1918. Ela assume a tarefa de chamar a consciência os mais inconformados. Morre Eurípides Barçanulfo, nosso amigo. Capítulo 22 – A tua promessa Mestre Eurípides, aprendemos contigo a lição da imortalidade, do devotamento e da abnegação. Perdoa-nos se não vivenciamos completamente as tuas lições. Tens hoje o nosso compromisso de lutarmos neste e nos séculos futuros para retribuirmos a tua doação a cada um de nós. Lutaremos com coragem e infatigavelmente porque tu nos ensinaste. Lutaremos até que a convicção da imortalidade nos moralize e moralize toda a terra. Do teu discípulo e amigo, teu nome. Nota. Registre acima a tua promessa. Eurípides, nosso amigo, ficará feliz. Mensagem de Eurípides Barçanufo A paz esteja com todos aqui reunidos, Nesta hora tão propícia em que temos o ensejo de dirigir, de maneira direta, a nossa palavra aos nossos queridos amigos. Oh, que alegria, que prazer, que contentamento imenso experimentamos por esta situação feliz. Amigos queridos, familiares, companheiros em crença, aqui estamos presentes para vos dar as boas-vindas, para vos aconchegar ao nosso coração num gesto de carinho, de amizade e de amor. Sim, amigos, fomos testemunhas do conclave que hoje realizastes. Sabei que está chegando a hora do preparo para a recepção dos prepostos da espiritualidade que vem tecer ao plano terreno no desempenho de tarefas nas lides do Espírito de verdade. Estai a postos, amigos, Desenvolvei por toda parte, à luz da doutrina, essas instruções às crianças, aos moços, aos homens, a fim de que as hostes do Senhor desçam ao plano terreno, num ambiente onde possam receber instruções, luzes e conhecimento para o preparo de sua tarefa, da sua responsabilidade e até da sua missão na terra. Eia, pois, amigos! Nada de desânimo, nada de receios. Aqui estamos todos presentes. Saber que a falange do bem está ativa no mundo espiritual, neste anseio de que muito próximo possa dar-se esta descida de espíritos prepostos, sob a égide do Cristo, na direção deste trabalho de reestruturação, de transformação, e de renovação das inteligências. Alistai-vos, amigos de bom coração. Alistai-vos na doutrina. Vivei em fraternidade. Abri os vossos corações à dor, à necessidade do seu semelhante. Orai ao Pai com fervor, cotidianamente, formando ambiente de serenidade, de união e fraternidade. E, com o pensamento preso à figura sacrosanta do Cristo, sejais habilitados nesta tarefa que vós mesmos vos propondes de desenvolver os trabalhos do esclarecimento da verdade espiritual do Evangelho do Cristo em todos os corações. Agradecido, mil vezes agradecido, pelos pensamentos fervorosos dirigidos à nossa direção. Que a paz do Mestre amado esteja em todos os corações. Eurípides Barçanufo Mensagem recebida pelo Dr. Tomás Novellino, ex-aluno de Eurípides, em 28 de janeiro de 1990, durante a realização de uma reunião de evangelizadores na cidade de Sacramento, Minas Gerais, na qual o Dr. Tomás tomou parte ativa e, proferindo uma maravilhosa palestra, exaltando a importância do trabalho da evangelização. Mais de duas centenas de participantes estiveram presentes na reunião e na recepção da mensagem. Tomás Novelino 1901 a 2000, foi e é um verdadeiro discípulo de Eurípides Barçanufo. Indicações um livro muito interessante sobre a vida de Eurípides, escrito por uma de suas mais abnegadas continuadoras, é Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novelino, do Instituto de Difusão Espírita, IDE. Este livro norteou nossa escrita. Uma leitura interessantíssima é o romance histórico A Grande Espera, escrito por Eurípides Barsanulfo, por intermédio de Corina Novelino e publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, ID. A obra narra a existência de Eurípides entre os essênios e suas relações com Jesus. Uma última recomendação digna de nota é o documentário Eurípides, Educador e Médium, dirigido pelo pesquisador Oceano Vieira e produzido pela Video Spirit para versátil filmes. Entre em contato. Entre em contato conosco.